Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender uma música aí deliciosa, muito bonita, da Marisa Monte que é a música Portas. É a música que dá título, se não me engano, ao novo CD da Marisa Monte e eu tenho certeza que você adora essa música, assim como eu, né? Aquelas músicas que você ouve e já sai gostando. E eu trouxe aqui uma versão facilitada, aqui sem pestana a gente poder tocar essa música. Do jeito que eu vou ensinar, não é o jeito mais fácil não, mas é um jeito facilitado, não tem pestanas e as batidas também não são difíceis. Eu não vou exemplificar com toda a especificidade que merece aqui nesse vídeo, porque tem outros já aqui nesse canal que falam especificamente dessa batida. Mas vamos lá, a gente vai precisar de sete acordes para tocar essa música. A música é bonita, é, eu estou facilitando aqui para quem está começando no ukulele, mas ainda assim são sete acordes. Mas vamos lá, vou mostrar cada um para vocês aqui. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá. Então ó, a gente vai fazer primeiro o Sol maior. E depois a gente vai fazer o Dó. Tem um momento que a gente vai fazer um Sol para a sétima. Bom que você vai conferir se o seu ukulele está afinadinho. Então já foram três. Agora a gente tem, depois a gente vai ter um momento que vai ter um Mi menor. Essa escadinha. E depois dessa escadinha, ela vai cair essa notinha aqui. vamos fazer isso aqui, um Mi menor com a sétima maior. Cinco acordes. E o sexto, o Lá maior. E tem um momento que a gente vai fazer aqui o B7, que ele é tipo uma escadinha também, né? igual o um Mi menor aqui. Só que ele aqui em cima, de um, 2 e 3. É um Si maior com a sétima. Então, treinando todos esses acordes, eu vou deixar na tela aí os desenhos, né? Dó, Sol, Sol com a sétima. A gente tem um D também, um Ré maior. Tem o um Mi menor. O um Mi menor com a sétima maior. O um Lá maior. E o B7. Tá? Então, são esses acordes. Agora, vamos para aprender a batida dessa música a batida ela não é tão simples não porque ela divide no meio da música é, a gente no meio da partida quer dizer tem um acorde a gente vai trocar de sol para dó e aí eu acho que isso que é o ponto que dificulta vamos lá só a batida então, então vai ficar assim ó desce, 10 sobe sobe desce desce desce desce sob, sobe sobe desce desce é essa batida é a música inteira e aí você pode terminar com tá, tá, tum, tum, tá, tá, tá, tum, tum, tá, tá, é só isso, essa batida. E eu deixei aqui na tela, deixei aqui na tela aqui embaixo para você poder ver a batida. Vai ficar assim, ó, vou só explicar pra você que também é a introdução da música. Então a gente tem o desce, desce, que é essas duas primeiras setinhas pra baixo na batida, que vai ser no sol. E o restante, o desce, o sobe, sobe, desce, desce, vai ser no Dó. E é isso que você tem que treinar aqui, que é o pulo do gato, para você conseguir tocar essa música, que essa é a dificuldade. Vai ficar assim, ó. Desce, desce, e ó. Sobe, sobe, desce, desce. Desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Então é isso que você tem que treinar para conseguir tocar a música inteirinha, do início ao fim. E a introdução vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra você como é que vai ficar a introdução. Vai ficar... Beleza, a parte a primeira parte da música é fácil. difícil é lá na partezinha do meio ali, né? Que vai ficar E no refrão da música vai ficar dessa maneira aqui, né? Então chega no Mi menor. Não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E não tem que ser uma única Todas servem pra sair ou pra entrar É melhor abrir para ventilar Nesse corredor Esse é o trecho mais difícil da música É um trecho grande também, tá? Então você tem que estudar muito bem essa troca E eu tô facilitando aqui do Dó pro B7 Estou fazendo só um para baixo para facilitar e funciona na música. Não, ela não perde nada se você fizer assim um pouco mais fácil. Eu vou tocar agora todo início ao fim para você praticar junto comigo. Novamente, de, pratique só os acordes, pratique só a batida. Depois você junta acorde e batida. E depois, aí você vem cá e treina junto comigo. Eu cantando aqui, você tocando aí. Não tenta tocar e cantar ao mesmo tempo porque é difícil, não é fácil mas você faz esses estágios e aí depois você tenta a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive você pode voltar aqui e fazer junto comigo de novo, tá? Então vamos lá, vamos tocar do início ao fim tudo. Um, dois, três, quatro. Nesse corredor portas ao redor, querem escolher, olha só, uma porta só, uma porta certa, uma porta só, tentam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 Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Uma porta só Uma porta certa Uma porta só Tentam decidir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 Essa música é muito linda, né? Então espero que tenha gostado desse tutorial, que você pratique bastante. Igual eu te falei, é facilitado para, né, eu tento trazer aqui para iniciante, mas ainda assim é uma música que dá muito trabalho. Mas, como a música é uma música muito linda, né, então compensa esse trabalho, é um trabalho bom. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe no comentário se você gostou, né, se esse, se esse vídeo te ajudou. E quais são outros vídeos da Marisa Monte que você gostaria de ver aqui no canal coloquem o nome da sua música preferida, de repente a minha também, e aí junta a minha vontade com a sua e eu gravo aqui esse vídeo para vocês. Então, espero que vocês tenha gostado, deixe seu comentário lá no, aqui embaixo e até mais. Arrivederci!